amigos, eu sou o Manuel estou aqui para explicar como fazer uma avaliação de bens no sistema CEAP. É, utilizando o um modo de avaliação de bens, é, que possui três funções básicas, são elas registrar os bens patrimoniais do cliente, os bens que serão dados em garantia, né? formatar os usos atuais do projeto e apresentar para cada imóvel a forma como estão alocados os recursos relativos ao projeto. É, Deve-se ser utilizado em projetos rurais, industriais, agroindustriais, serviço e infraestrutura. É, sempre que houver o registro de imóvel em garantia, este imóvel deve estar descrito em alguma avaliação. O módulo Avaliação de Bens pode ser acessado independentemente de existir projeto ou não. Nessa situação, o usuário insere no CEAP para registro avaliações que não estejam associadas a projetos apresentados ao Banco do Nordeste. O usuário pode cadastrar diversas avaliações para o mesmo projeto. No caso de associação, barra, eh, associação ou cooperativas, por exemplo, Cada associado ou cooperado poderá ser identificado em uma avaliação diferente. Sabendo disso, vamos partir para o cadastro. Todas as informações Eu vou marcar o modelo a seguir investimento referente à caracterização do cliente no momento, e até o plano de negócio são fictícias é e ser consideradas modelo apenas para o objeto de investimento urbano. breve, postura. será disponível o conhecimento disponível do processo de formulação é no SEAP. Nosso... No agora vamos partir para a prática primeiro vamos acessar o CAP. clicar no modo avaliação é, será necessário para criar uma avaliação o interessado ou no caso o escritório no caso a empresa credenciada com o banco ou o avaliador, que no caso vai ser autônomo, autônomo e é o nosso caso. o avaliador vai ser o, geralmente vai ser o elaborador. aqui no menu avaliador você consegue cadastrar ou gerar um relatório. nesse relatório você mostra todos os avaliador ou elaboradores de projeto que está cadastrado no, no, no CAP, na sua máquina. para cadastrar, basta clicar em cadastrar digitar o CPF ou o CNPJ do envolvido, você pode optar por inserir um novo, clicando em novo, preenchendo todos os dados do cliente, nesse caso a gente tem já um, um elaborador pré-cadastrado, a gente vai digitar o CPF 063 64 39 23 00, 26. E vamos clicar em buscar. Lembrando que esse CPF aqui é um fictício, não leve consideração. Utilizei um sistema, um programazinho para gerar CPF aleatório. É, vou digitar um nome qualquer aqui. É Danilo Benedito Pedro. Ele vai ser um tipo autônomo. É Vamos colocar um registro aqui. É qualquer. 3297. 49171 Profissão aqui, vamos Colocar, deixa eu ver É, vamos colocar aí como um Produtor também Também, profissão dele é um produtor Não tem Matrícula, vai ser a agência Que a gente vai escolher do, Desse elaborador vai ser Deixa eu ver aqui Uma Fortaleza, não, Oste não Soares Não Vamos nessa aqui no caso aqui eu optei por inserir um novo, né eu só fiz buscar, eu já tinha salvo somente o cpf pj digitei aqui, cliquei em buscar e terminei de preencher, esse é o preenchimento do elaborador certo depois que a gente preenche, a gente clica em incluir para os dados que a gente incluiu sejam incluídos ok, pronto, mudou o botão, fica atualizar se eu fizer qualquer alteração aqui vai ser alterado, eu tenho que clicar em atualizar feito isso, clique em fechar, já com a, um elaborador, né, o, geralmente o a pessoa que elabora o projeto, no caso a avaliação, é, a gente vai clicar no menu interessado né, e cadastrar o interessado, ou então clicar somente aqui, interessado, é, no caso o interessado geralmente é o cliente que está querendo fazer a avaliação, eu vou gerar aqui um CPF qualquer, né, eu vou gerar do zero. É, deixa eu ver aqui: 167, 044, 56, 03, 000, 18. Nesse caso aqui não tem nenhum cliente interessado. Clique em novo. Quando eu digitar novamente o CPF, eu vou fazer em PJ, 67, 70, 0, 44 56 03 0000 18 e buscar vai ter ele aqui ó. pronto feito o preenchimento. Se quiser colocar um complemento, você coloca. É, deixa em branco, eu vou incluir feito incluído. Eu vou só atualizar se eu fizer a alteração. Pronto. Feito o inserido o avaliador e o interessado, que é o cliente. Agora a gente vai partir para de fato a avaliação do imóvel.